E aí, pessoal, voltando aqui com Half-Life, a gente tá no lar de Gonark. Eu não sei se aquele alienígena que a gente lutou ontem é o Gonark. Não sei se é o final, não sei se é o final boss. Cara, não sabemos de nada, ó. Olha, os bichos ali, ó. Parece que a gente não consegue matar esses bichos, não consegue sim. Então, cara, eu não sei se essa é a batalha final. Eu espero que seja. Ou não, né? Porque o jogo é muito divertido. Dá até... Dá até uma princípio. De você zerar ele, cara. E aqui a gente vai ter que batalhar com ele, ó. E ele com essas porcarias em nós, ó. Olha só. Ai, desgraça. muito preso, enfim, bora lá, mete o um cacete nele Esses craquinhos pequenos que tá batendo em nós aqui Não tem o que fazer, não A gente acaba perdendo muito tempo Tentando lidar com eles e não é efetivo Então bora descer o um cacete nesse cara aqui mesmo E vai ser GG O barulho também tá muito alto Caralho, ele caiu Ele é embaçado, tá? Não, arma errada, arma errada. Morreu? Ah, morreu, cara. Pera aí, pera aí. Pera. pera aí, galera. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Que pariu, velho? Calma aí, pô. Deixa em paz. Caralho. Que bicho não ajunto na porra? Parece que não, não, não tem como ele dar sossego não. É, galera, bora dar bora descer aqui. Matamos o um bichão. Um portal. Bora pegar uma arma boa aqui na mão. Ficar esperto. Intruso. é essa. Olha os bichos atrás de nós. Caralho. Fudeu. tá certo. Agora, como é que eu faço pra sair daqui? E aí, gente? Fudeu, agora. Caralho, olha isso. Ah! Cara, que jogo bizarro, velho. Oh não. Oh não. Oh não. Onde é que nós estamos? Bora, Gonaf Bora, Gonaf Bora, Gonaf Bora, Gunaf. Vai, vai, vai, vai. Porra, por que, é que eu tô andando lento, cara? Que ódio. Caralho. Caralho, véi. Mas que jogo lazarinho, que... Beleza, chegamos um antes dele, tá bom? Mete bala. Boa. Ah, pessoal, tem uma piscina de cura aqui. Ó, tem uma piscina de cura aqui, cara. Bora ficar de boa aqui enquanto a gente segura aí. A gente salva aqui e aí depois avança, né? O foda é que é um pouquinho demorado. Essa né? não é rápido igual a da terra, né? Só que a da terra também acaba. Essa aqui eu acho que é infinita e lógica, é biológica, né, cara. Biológica ou mágica, não sei o que porra é essa? Bora lá. Jogo salvo. Nossa, a gente tá zeradão de bala. Bora. O que a gente vai fazer? Lá vem as naves, ó. Tem que tomar cuidado pra não cair nesses buracos. Pariu! Tem um que voa ali, tá? O que voa é embaçado, velho. Cadê ele? Olha lá. Esse que voa é embaçado. Beleza. Tem aquilo ali. O que é aquilo, gente? Será que a gente tem que chegar nele? Eu não, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Tem esse local. Bora dar uma olhada aqui. Hum, na cara não, velho. Alguma coisa ali embaixo. Isso não é piscina de cura. A armadura? Engraçado, o que, que essa armadura tá fazendo aqui? Vamos ver o que é aqui. Um cristal. Só fonte de luz mesmo. Cara, que coisa bizarra é essa? Mano, esse jogo vale cada minuto jogado, mano, na moral. Cada minuto jogado ele vale. Perigo. Produto químico perigoso. Detectado. Caralho, eu tô sendo, eu tô, eu tô sendo perigo. Isso é o estômago de alguma coisa, cara. Ele tá todos os chupadores. Onde? Olha lá. Cara, não precisa pegar isso. Não tem munição? Mas não preciso pegar isso, não, velho. a munição. Aí. Ah, pegamos munição de, de metralha Essa parada aqui. Não sei mais o que, é que a gente pegou, não. Onde que tem que Ah, entendi. Vamos subir aqui. Caralho, essa porra vai subir, velho. Essa porra vai subir, velho. Você duvida Pou, oh, grila. Porra. caralho, velho. Que coisa sinistraça. Ó, oh, as naves vindo. Será que eu vou conseguir ir pra, lá, pra ali agora? Gente. <risos> Porra, velho. Valeu cada minuto esse jogo, na moral. Cada minuto. Será que zeramos? Lá vai, hein? Lá vai, hein? Uaaaa! Oh, não. Tem que salvar daqui. Ah, não você salvar aqui agora, não. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Agora a gente já sabe o que espera a gente, né? Ali a plataforma que eu tenho que pular. Cadê os bichos? Tem mais nada? Não. Bom, agora a gente vai ter que pular com... Com equipamento de salto, cara. E aí, será que eu vou ter que pular naquela ali de baixo ou naquela ali? Eu acho que... Cara, eu vou, eu vou ir nessa Vai. Jogo salvo. Não foi. Ui. Ui. Agora vai, agora vai. Oh! Não é ali, velho. Certeza que não é ali. Tá que pariu, meu irmão. Não é aqui, velho. Não é. Beleza. Será que é ali? Agora, agora a gente tá mais perto. Não! Meu Deus. E agora, gente? Porra, ô mago Jones, como é que você passou disso aqui? Meu mago Ajuda nós Cara, eu queria saber como é que o mago passou disso aqui, mano O mago deve ter sido sinistro jogando isso Deixa eu ver de nave e aí gente, como é que eu vou subir naquela porra ah não ah não, não fode que eu vou ter que fazer isso que eu tô pensando não fode, não fode É, manos, eu vou fazer... Eu vou ter que fazer isso mesmo que eu tô pensando. Ah, qual é, menor? Só porque eu não tava... Olhando pra você, você faz isso, cara? Porra, mano. Aqui, ó. Agonia, mano Andar em cima do mano. Cara, é isso mesmo, velho Elas têm um padrão, elas sempre passam Pô, mas aí você vai ter que subir mais um pouquinho, pô você Vai ter que subir mais um pouquinho Eu acho que eu não vou conseguir pular Sobe mais um pouquinho aí, mané Cara, não tem nem uns cabelos pra puxar Pra controlar essa porra Valeu, Mago Jones! Cara, na hora que ela sumiu, bicho. Consegui, meu mago. Puts. C-4-1, title. c 41 1 title. Então, Gunaf... Foi de base, se fodeu Carga. 15%. E o Gunaf ele não era o boss. O boss principal. O que, é que tem para fazer aqui? Se esse cara tá aqui, ele tá bloqueando alguma, alguma passagem. Eu não faço ideia do que seja. Ai meu Deus. Esse aqui, gente, eu não sei Não um surge nas costas, não, velho. G aqui. PG. isso que é isso, só isso. e Ó, uma munição carga cada quinze por cento cada trinta 45 vamos ver como é que tá nossas munição pistol tá boa GG tá cheiona as balas tá bom a granada tá quase cheia a 12 tá pouca, mas tá bom. Míssel também tá bom. Crítica. Ah, bora lá, cara. Dá pra gente conseguir continuar. Ali é uma piscina de cura. Cadê você? Uma mousse. Bora procurar outra coisa que eu acho que é por ali que a gente tem que ir. Ou seja, se a gente tem que ir por ali e tem mais coisa pra cá, deve ter coisa pra gente catar. Uma mousse. Certeza que tem coisa pra gente catar aqui. Ó. Ó. Ó. Olha tá o um chupador aí, ó. Cara, que da hora esse local, né, meu? Olha só. Ele não vira pra mim? Vira. Olha aí. Nossa, até dócil ele, né? Duas, três, aí, <risos> que da hora, melhor. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Esse local, gente. bora, oh, pai! bora, tá pariu, carai. Que pariu, véi. O que que eu fui arrumar ali, menor? Na moral. O que que eu arrumei, mano? Lasque, se lasque, meu rei, se lasque. Uo! Caga 15. Ave Maria, vocês viram, viado? Caralho, não é possível. Eu tô todo cravado Gente, eu, eu tô sentindo que eu tenho que pegar esse, esse garganta, cara Na moral, eu tô sentindo que eu tenho que pegar ele Seguinte né, vamos salvar Pra nós não se arrombar né Que da puta Desgraçado Sem mãe Adotado Seu adotado Agora a gente vem e recolhe as munições daqui. Só foi uma. Bora matar o bicho que tá aqui também, né? Cadê? Cadê? Não tem? Parece que a 12 ficou mais forte ou não era forte assim, Cabra 20% GG, carga 35%. por cento, carga cinquenta por cento. Agora eu quero ver o que que tinha lá na no buraco do garganta. para ver o que que tinha lá. E lógico, né? Com cuidado pra não... não sair morrendo igual um doente. Sempre salvando. Dá pra eu pular aqui, velho. Só que eu não quero ir ali agora. Eu fico sem saber onde é que eu vou, cara. Ó oh, granada. Sessenta cinco por cento, Nossa, essas Carga. naves voando. por Parece os aviões do exército. Será que os, os, os soldados Desses alienígenas São imbecis igual os da terra? É que pariu meu? Um Dois Três um, dois. Cara, a bista é rápida a besta não é lentinha não, cara. eu achei que ela era lenta, ó. Ela é rapidona, cara. Eu não sabia. Esse tempo todo eu tinha uma arma super poderosa. Caralho, esse tempo todo eu tinha uma arma over mega power apelona e eu não sabia. Que merda, cara. Perto de zerar os jogos, ó. É. É foda, né? C C4 um, type Nossa, parece o demônio. Isso aqui tá parecendo ferro. Essa parte aqui tá parecendo bem mais tecnológica e sombria, não tá? Ó. Mamu, mamu, mamu. Tem aqui na direita. Isso, gente. Esses barulhos são Simplesmente sinistros Não são tem um ali mast. É, mano, não deixei nada para trás É o cagaço que me faz voltar Que cagaço, velho. Como assim? Eu tomei descarga elétrica do, de onde? Caralho, velho. Que jogo maluco. Parece que não termina, não acaba. Só sofrimento. Olha isso. Só tarde chega mais. Bora explorar logo isso aqui e ver o que, que é. Para, velho, não faz isso. O que tem que, que disparar essa merda? Aqui foi ele? GG. Onde? Onde? Onde? Onde? Onde? Cara, tem uma parada ali que parece uma porta, um um casulo, sei lá, um, um tubo de Igual de Dragon Ball, um tubo de cura, mas... Eles já possuem a, a piscina de cura, né? Cara, tá parecendo um linha de produção, não tá? Bora ver o que, que é isso, gente. Salvo. Gente, que porra é essa, velho? Não rola nada. Nem aqui. Ah, que doideira, né? Ó, oh, o um elevador com um funcionamento muito da hora. É o mesmo elevador com duas plataformas. Que doideira. Hum, será que eu vou ter que ir pra lá? Ou será que eu vou ter que ir pro outro lado? Acho que eu vou morrer aqui, hein? Morri. <risos> Era fácil de, de adivinhar o que isso ia acontecer, cara. Era muito fácil. Eu acho que é naquele ali, ó. Bora tentar. Ué, acabei de chegar aqui Acabei de chegar, tu já me recebe na porrada Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Como que não explora, cara? Me fala. Ah! Oh, isso aqui é cura de vida. Da hora. Sabia, mano. Olha, Akira Tora. To Toriyama prevendo as coisas. Ou será que a Akira. Copio daqui não, acho que Dragon Ball é mais velho Tá, que pariu Salvar lá são de... de onda de choque né Vou fazer um teste. Eles ficam armazenados em barris. Será que eles são vida mesmo? Ou são só robôs. Se eles ficam armazenados em barris, eles são robôs, não é? É de se esperar que sejam. Cara, não veio um raio. Ó, oh, mina. Só que não é bem isso que eu preciso, tá? Das outras munições. Tá com cara que vai entrar, não tá? Porra, mano, tomara velho. Foi eu que quebrei. Acabou as munições de besta já, hein. Bora lá. Oh! Corre, oh, é, velho! Como assim? Será que na cabeça dá mais? Porque antes eu acertei ele de costas na cabeça e matou. Eu acho que é. Ó, oh, munição tá boa. Quanto tempo faz de vídeo? 40 minutos de vídeo. Eu acho que já tá, já tá chegando ao final isso aqui. Eu não sei se eu dou uma continuada, gente. Agora é só dar mais uma exploradinha aqui de nada. Nossa, olha só a tubulação de ar. Ah, meio que o jogo não é tão criativo assim, né? A gente... Tá passando por coisas que parecia que, que existia no mundo humano também. Bora salvar. Pelos, pelo menos a, a tubulação aqui não tem monstro. O planeta dos monstros tem menos monstros do, do, do que lá na terra. Aqui vai dar merda, não vai? Hum, ai, mãe. Ai, pai. Ai, pai. Ai, vai fora Ai, vai fora Ai, vai fora Não, eu não vou deixar vocês me matar. Eu mesmo vou fazer isso Olha, velho Bom, pessoal, vocês viram que esse lugar aqui é enorme, né? Bora deixar pra zerar isso aqui amanhã. Zerar essa parte aqui, passar essa parte, né? Não sei se vai zerar o jogo. Cara, parece que quanto mais a gente joga, mais, mais jogo tem pra jogar. É muito louco, né? This is a rough life, meu brother. This is a rough life. E essa é a situação das nossas armas. Essa é... Esse, essas armas aqui, explosão e radioativa, tá tudo cheio granadas, estamos cheio de granada só que a, a que a gente mais gosta que é a M16, tá quase vazia só que a granada tá quase cheia a nossa, o nosso revólver preferido tá quase sem bala a 12 tá na, na quantidade até que dá pra usar ainda a besta também tá quase acabando descobrindo que a besta é super mega overpower, é a Pelona eu não sabia que ela disparava em quase que semi-automático, né? Porra, e a barrinha, né? A gente não usa nem, usa nem essa porra. Bom, pessoal. Tamo junto. Valeu aí, obrigado por ter assistido. Deixa seu like, deixa um comentário da hora. E até a próxima, valeu.